Olá, meu nome é Davi e esse é o canal Diário de um TDAH. Diferente de alguns outros canais que existem por aí, que tem uma função muito importante é de informar melhor sobre o TDAH, para os TDAH, e uma função mais de guia e orientação de como você viver com o TDAH, como você lidar com o TDAH. É, não é o foco desse canal. Esse canal aqui tem mais o foco de ser relato. Em reflexão de alguém com TDAH. Basicamente, de fato, um diário. Eu... A primeira coisa que eu deveria falar né, é que esse canal não tem uma pretensão de ser um canal, pelo menos não no começo, com dias fixos, semanais ou mesmo semanal. Tá? Eu tenho diversas questões que ainda tenho que resolver na minha vida, de projetos que eu tenho que finalizar. E até explico em alguns outros vídeos sobre isso. Mas o, o, o ponto é que eu não posso prometer que eu vou fazer um vídeo, por exemplo, toda terça. Ou que eu vou fazer um vídeo toda semana. É possível que eu acabe fazendo um vídeo semanalmente. Assim como é possível que eu faça mais um vídeo durante um dia. Ou durante a semana. Ou fique duas semanas sem fazer um vídeo. Vai depender muito do, do que estiver correndo na minha vida. E eu, no momento, estou fazendo esse canal como início de um projeto. Além dos meus relatos, além das minhas reflexões, eu pretendo abrir espaço para relatos de pessoas que possam seguir o canal Futuramente. É, tanto a pessoa pode enviar um vídeo é, da forma que eu estou fazendo aqui, e falar um relato da vida dele, uma reflexão que teve como é, alguém com déficit de atenção. E se a pessoa não quiser se expor com um vídeo, ela pode mandar um texto Anonimamente ou não, se você quiser se identificar, se identifica, se não, eu só leio a história. Também vou tentar abrir espaço para outras pessoas participarem em conjunto desse canal. E aí, no caso, não seria um diário meu, seria um diário coletivo, né? E a pessoa já teria mais uh, vídeos fixos, não seriam só vídeos ocasionais que a pessoa enviaria. Eu faria o mesmo processo que eu estou fazendo. Sentiu que tem uma coisa que é importante falar um relato que quer contar, alguma coisa que aconteceu, ou uma reflexão que fez, ela grava, sobre o vídeo. E essas pessoas que entrarem também vão estar me ajudando a ler os relatos das pessoas que não querem enviar um vídeo. Então, eu acho que para esse primeiro vídeo, basicamente eu vou só dar a introdução do objetivo do canal. Eu ainda estou pegando o jeito, é, por isso eu dou esses intervalos, eu tenho essa ansiedade inicial. E ainda também estou ajustando meu espaço de filmagem, essas coisas assim. Eu já vou logo em seguida gravar um segundo vídeo falando sobre um texto que eu escrevi, eu cheguei a tornar ele público, é um texto de desabafo. Eu vou colocar no comentário esse texto no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, aqui embaixo eu vou colocar... Na descrição do vídeo eu vou colocar os links desses, desses canais que eu sigo, que já tem esse objetivo de ser um guia de vida para um TDAH, que é o Academia do TDAH, TDAH Descomplicado e um canal em inglês que é o How to ADHD. São canais que eu sigo, eu sei que existem outros canais, mas eu não conheço eles ainda. Se quiserem sugerir eu coloco junto na descrição depois.